Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Eurípides de Esquil, pelo Espírito Dulce Capítulo 3 Erosão na Mente Dez anos se passaram do sequestro. Na firma, Salésio Galgara, vice-presidência. Letícia, com 16 anos, trabalhava junto ao pai como secretária auxiliar da diretoria. O gerente de recursos humanos veio até a sala de Letícia e solicitou que pesquisasse determinado nome no Livro de Registro de Empregados para atender ao diretor do pessoal. Esse livro, inteiramente preenchido e já arquivado, referia se a empregados antigos, um dos quais, não mais da empresa, agora solicitara fotocópia para anexar ao seu processo de aposentadoria. Letícia encontrou o livro no arquivo e, ao levá-lo ao diretor do pessoal, deixou-o cair acidentalmente. Ao cair, o livro se abriu, Deixando ver a ficha de um funcionário que também já não mais trabalhava na empresa. Quando se abaixou para pegar o livro, a moça levou um tremendo susto. Conhecia aquela pessoa, recordando-se imediatamente quem era. Um dos sequestradores. Com efeito, a sua memória não falhou. A foto era de Cledenor. Procurou seu pai e contou a terrível descoberta. Celésio, somente após ouvir da filha inúmeros detalhes sobre o sequestro, acreditou que realmente aquilo era verdade. Seu ex-empregado era um dos sequestradores. Muitas coisas se esclareciam. Meditando sobre os acontecimentos daquela época, não teve dificuldades em compreender o mistério que cercava não só o sequestro, como também os danos no seu carro. Convenceu-se que aquele office boy que o pilhara em flagrante desonestidade tinha se transformado no vingador que tanto prejudicara. Usando sua influência, procurou autoridades policiais e jurídicas e conseguiu reabrir o processo do sequestro. Não foi difícil amealhar provas irrefutáveis, culminando na condenação de Cledenor a oito anos de prisão. Por motivo de segurança, já que os presos da cadeia local ameaçaram sua vida, Clidenor foi transferido para a penitenciária da capital, onde, aliás, tinha residência e domicílio. Nas várias sessões ocorridas no tribunal, Letícia olhava para Clidenor sem acreditar que aquele jovem tão bonito pudesse ser mal. Vindo à tona o fato de ser traficante e condenado maior era a surpresa íntima de Letícia. Mas, mesmo com tantos problemas, Guidenor despertava nela algo indefinido. Nem amor, nem ódio, apenas sentimentos contraditórios, hora de dó, hora de rejeição, hora de atração o ódio recíproco de Salésio e Clidenor espantou as autoridades presentes ao julgamento, mesmo as mais acostumadas a lidar com tantas dissensões humanas. Desde que seu carro tinha sido maldosamente danificado e sua filha raptada, Salésio vinha praticando mais atos desonestos. Sempre muito bem dissimuladas, as contravenções de que era autor fizeram-no profundo conhecedor da legislação relativa às licitações públicas, cada vez mais participando delas em proveito próprio. O longo tempo na função conferiu-lhe, a princípio, contato com vendedores e, depois, com os donos das empresas fornecedoras. Enfronhando-se na política, influenciara vários empresários a colaborar com as eleições municipais sob promessas futuras. Participando, pois, da eleição do prefeito, conseguiu o cargo de secretário de finanças do município por ter ajudado bastante na campanha. Cauteloso e hábil, sob a égide da moralidade administrativa, preparava ele próprio todos os editais de convites, tomadas de preço e concorrências. Em todos os processos, mancomunava resultados, oferindo lucros espúrios. Cumpria, assim, as promessas pré-eleitorais. Na redação dos editais de convocação, introduzia, como fator preponderante, cláusulas relativas aos pontos fortes dos concorrentes, dirigindo assim quem ganharia a licitação. De comum acordo, licitante e licitador previamente acertavam a porcentagem devida. Não demorou e muitos dos fornecedores que rotineiramente participavam das licitações municipais concluíram que o jogo era de cartas marcadas. De forma indireta, o prefeito foi informado disso. Salésio enriqueceu de vez. Porém, como tudo neste mundo transparece... Nada ficando oculto sob o sol, no sábio dizer eclesiástico, eis que a espada de Damocles sobre ele, sustentada por frágil fio, teve este rompido. Quando houve a reabertura do processo referente ao sequestro de Letícia, sua mãe, Ângela, passou a sofrer de fortes dores abdominais. A princípio, os médicos julgaram tratar-se de reflexos dos desgostos que todas aquelas lembranças provocavam. Submetendo-se a várias consultas médicas, os diagnósticos foram contraditórios. Mesmo após o término do julgamento de Clidenor, as dores não cessaram. Ao contrário, aumentaram. Assim, por recomendação médica, foi encaminhada a um centro médico especializado na capital. Nem ali conseguiu alívio. As dores não cediam. Não tardou e o quadro de doença da esposa já estava, inclusive, prejudicando os negócios de Salésio. Por várias vezes ausentara-se das funções tanto políticas quanto financeiras. Tais ausências, multiplicando-se face agravamento do estado de saúde da mulher, não trariam qualquer prejuízo quanto à estabilidade profissional se outro fosse o empregador. Assim, deixando compulsoriamente de estar sempre à testa dos acontecimentos de sua função, não tardou para que Salésio fosse substituído. Sofreu rude golpe quando o prefeito substituiu, na verdade, por ter comprovado que sua atuação frente à secretaria era desonesta. Tantos eram os indicadores das falcatruas do secretário de Finanças que, realizando auditoria secreta, ficaram comprovadas as inúmeras fraudes cometidas nas licitações. Recioso de escândalo e revolta que certamente comprometeriam sua administração, o prefeito demitiu Salésio sob a alegação da doença da esposa. Silenciou também os delatores, prometendo-lhes exatamente o mesmo que seu ex-secretário. Participação dividida entre eles em futuras licitações como em breve aconteceria uma de grande porte, a construção de três mil casas populares, as coisas se ajeitaram. E ainda agradava os responsáveis governamentais que haviam concedido a vultuosa verba, nomeando como substituto de Salésio o sobrinho de uma das autoridades doadoras. Tudo muito lícito, tudo muito honesto. Com a doença da esposa, Salésio gastou muito, sem resultados. Demitido do cargo político, tentou retornar à antiga empresa que deixara no cargo de vice-presidente. Sua tentativa não prosperou, pois seu antigo cargo tinha sido preenchido por um dos diretores que, em troca, injetara expressiva quantia no ativo da empresa, adquirindo grande lote de ações. Salésio, perdendo cargo na empresa e percebendo também que na cidade sua fama era de corrupto, face vários telefonemas anônimos que recebeu, decidiu mudar-se para a capital, até porque lá estavam Ângela e Letícia, a primeira em tratamento médico e a segunda como acompanhante. Sabia a origem das ameaças, mas jamais conseguiria comprová-lo. As dezenas de empresas e pessoas que se arruinariam caso ele confessasse a imensa lista de desonestidades praticadas. Apavorado pelas ameaças que continuava a receber, sempre anonimamente, deixou a cidade indo para a capital. Antes, as pressas, vendeu por qualquer preço suas ações na empresa, necessitado que estava de equilibrar suas finanças e a vida de mordomias, ambas seriamente comprometidas. Num prazo de 100 dias, sua vida mudou. Na capital, abriu um escritório para assessorar empresas necessitadas de verbas públicas. Sua microempresa era uma, entre tantas, das vulgarmente denominadas de lobistas, que ultimamente se propõem a prestar planejamento e assessoria financeira. Durante o tempo em que exerceu as atividades ligadas ao seu cargo político, conheceu muita gente, empresários, vendedores políticos e várias autoridades. Tinha anotado num caderninho de capa preta dados particulares das pessoas com as quais se ligava, bem como os negócios relacionados com elas. Esse arquivo, Salesio mantinha-o atualizado quase de hora em hora, guardando-o debaixo de sete chaves. Ninguém, mas ninguém mesmo sabia da sua existência. Tinha o cuidado de anotar as intimidades dos seus convidados para as rodadas de uísque que promovia, sempre em restaurantes de finas iguarias. Ali, o caderninho sempre se recheava de suprimento extra, de boa qualidade, já que importantes informações, sempre indiscretas, eram liberadas pelos efeitos da bebida. Não tardou muito e Salésio tinha uma lista de quais pessoas deveria procurar sempre que houvesse interesse em liberar verbas oficiais. Assim, visitando as pessoas certas nos locais certos, naturalmente em meios influentes, partícipes de algumas de suas antigas negociatas, conseguiu promover empréstimos a municípios embolsando parte a título de Indenização de emolumentos e despesas gerais. Tornou-se arrogante, inconveniente, pois, para muita gente. Sua esposa estava desenganada pelos médicos, tinha emagrecido a níveis perigosos, foi contratada uma empregada, já que estava incapacitada de realizar tarefas domésticas. Além do que, Letícia tinha quase todo o tempo tomado no curso vestibular para a Faculdade de Direito. A serviçal, mulher simples e bondosa, conduída do estado em que Ângela se encontrava, sugeriu, muito receosa, que procurasse o Espiritismo. Não encontrando objeções, como aliás sempre ocorre quando a dor está presente, a mulher aduziu detalhes. Conheci um centro espírita no qual eram realizadas sessões mediúnicas sempre muito concorridas. Uma vez por mês, vinha até aquele centro, um médium especial de outro estado, para realizar operações espirituais. A cada mês eram atendidos de 10 a doze casos. O atendimento era feito numa só noite. Foi difícil para Ângela convencer o marido a levá-la, pois não poderia fazê-lo sozinha. Ademais, como havia numerosos pretendentes, ela não conseguiria atendimento senão após muitos meses, pois, disse-lhe a empregada, a fila era enorme, mais de duzentas pessoas. Contrariadíssimo, Salésio concordou. Não gostava de assuntos relativos às religiões, ainda mais essas coisas de macumbeiros. Juntamente com a esposa, compareceu ao Centro Espírita, convicto de que, com seu prestígio e com dinheiro, Ângela passaria na frente de todo mundo, sendo logo atendida. Ao chegar no endereço do Centro... Já aborreceu-se, pois a rua não era asfaltada e encheu de poeira seu carro. E também, em lá chegando, notou que numerosas pessoas estavam num salão. O aspecto das pessoas denotava pobreza, na maioria dos casos. Procurou a recepção, sendo atendido por um homem idoso responsável pelo encaminhamento das pessoas doentes. Embora recebidos fraternalmente, Salésio não gostou do homem. Já naquela primeira entrevista, uma grande lição. Ali, tudo era gratuito, seguindo os preceitos de Jesus, quando recomendara que, de graça fosse dado o que de graça tivesse sido recebido. O entrevistador de Salésio não lhe disse isso diretamente. Quando, de início, foi feita a proposta para passar a esposa na frente dos demais, mediante poupuda recompensa, foi lhe mostrado um cartaz muito simples com aquela tão deslembrada frase de Jesus. Ângela começou a chorar. Celésio, aborrecidíssimo, intentou retirar-se. A humilhação tinha sido grande, embora fosse ele o único culpado disso. Não conseguia entender como o seu dinheiro, que tudo comprava, que abria qualquer porta, ali demonstrava nada a valer. A mulher, doente, humilhada também pela atitude do marido, chorava conduidamente. Agindo com pureza de sentimentos, ajoelhou-se frente ao entrevistador e implorou. — Meu senhor... — Pelo amor de Deus, ajude-me. Estou muito mal e sinto que não vou durar muito. Não há nada que o senhor possa fazer. O tom era súplice e o homem, tocado de compaixão, até por perceber claramente quão necessitada estava Ângela, consolou-a. — Minha irmã, ore e aguarde com fé, pois Deus, nosso Pai, Certamente atenderá seu pedido de restabelecimento da saúde, caso seja do seu merecimento. Aduziu o confortador. Sempre são atendidas nossas preces. Caso a senhora não se restabeleça completamente, os espíritos protetores lhe darão forças espirituais para superar todos os problemas. Com certeza. Ângela, reequilibrada pelas bondosas palavras daquele desconhecido, agradeceu-lhe e despediu-se. Ia se retirando com Salesio, quando entrou um jovem com uma senha na mão. — Senhor Antônio, vim devolver a senha da consulta da minha mãe, que não poderá vir, pois teve que viajar às pressas para ver meu tio, irmão dela, que está à morte. Devolveu a senha, agradeceu... E retirou-se. Antônio ficou com o cartão numerado na mão, olhando para Ângela. Abriu uma gaveta e pegou uma pasta contendo a lista de todos os pretendentes à consulta. Concluiu intimamente. — Isso me parece um sinal do plano maior. — Só pode ser. Sem delonga, passou o cartão para Ângela, que, feliz, não conseguia dizer sequer uma palavra. Graças a Deus, disse finalmente. Graças a Deus, disse em coro Antônio, e esclareceu. Estou passando para a senhora esse número pois não haveria tempo hábil para chamar a primeira pessoa da fila que reside em cidade vizinha. Anja e Salésio não entenderam essa provável falta de tempo. Captando tal dúvida, Antônio informou com um amigável sorriso. O dia das consultas é hoje, iniciando em menos de duas horas. Informando a necessidade de preparação espiritual para aquele cometimento, Antônio sugeriu ao casal que se dirigisse ao salão, lá permanecendo em preces. Ângela, não cabendo em si de contente, beijou a mão de Antônio que, comovido, Retribuiu o gesto. Salésio, descrente e chateado, nada disse. Apenas acompanhou a mulher para o salão. Sem uma grama sequer de fé por parte do marido, o casal adentrou no humilde salão, onde paredes esmaecidas contrastavam com os requintados ambientes sociais que a miúde frequentava. Salésio não gostou do ambiente. Sentaram-se. Acostumado ao luxo e ao conforto de todos os seus ambientes profissionais, estranhou ter que se sentar em cadeiras toscas. Pensava Salésio. Estas paredes há muito tempo precisam de uma boa pintura para acabar com tanta sujeira. Prosseguiu em suas elucubrações íntimas. Também com esse povinho? Tudo ali o desagradava. Porém, o que mais desconforto causava eram as pessoas. Era evidente a inferior condição social de quantos via. Aliás, todos não. Algumas pessoas pareciam usufruir melhor nível, seja pela aparência, pelos trajes, pela postura. Ao frente do salão, sentados em torno de uma mesa, um grupo de pessoas demonstrando também condição humilde. Salésio não gostou disso também. Imaginou que eram os diretores e que logo iam começar a tocar tambores e a beber pinga. Olhou em volta como que procurando alguma coisa. Perguntava a si mesmo. Onde estão os instrumentos, as velas, as galinhas pretas, os colares, a pinga, a farofa? Mais de meia hora após é que se deu conta que no salão reverberavam, de forma suave, músicas clássicas, emanadas de um singelo gravador. Ângela estava trêmula. Desde que adentrara naqui Desde que adentrara naquele recinto, seu corpo ficara gelado, como se o sangue tivesse parado de circular. Mais de uma hora após, a luz foi enfraquecida e alguém lá da mesa fez uma prece. Começou pelo Pai Nosso e depois foi pedido a Jesus e aos amigos espirituais que abençoassem aquela reunião curando todos aqueles que Deus permitisse, segundo o merecimento de cada um. Celésio ficou surpreso com a sabedoria da prece. Não esperava que tanta lógica se revestisse de tanta singeleza, com tanto respeito a Deus, tudo partindo de pessoas ignorantes, segundo o julgamento que fazia daquele ambiente. A música, em tom suave, emoldurava as palavras simples da prece, produzindo imediato bem-estar a todos ou a quase todos os presentes. Concluída a prece, a luz voltou à claridade plena. Uma senhora de meia-idade, como que presidindo a reunião, levantou-se e informou. Vamos iniciar o atendimento dos pacientes inscritos, chamando um de cada vez, Aquele que for chamado deverá adentrar sozinho na Câmara de Passes. Dito isso, indicou qual era a porta de entrada da citada Câmara. Prosseguiu. Os demais, por favor, permaneçam em oração aqui neste recinto. É muito importante a oração de todos, pois as preces, quando somadas, têm a propriedade de alcançar mais elevados planos da espiritualidade. Novamente, Salésio ponderou que a lógica estava presente naquelas palavras. Tendo conclamado a união, aquela senhora fazia a coro ao secular ditado popular. A união faz a força. A seguir, outra pessoa das que estavam na mesa pegou um livro e disse, «Irmãos, em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo». Jesus, Oriente, é melhor lição para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Salésio pensou como é que desencarnados poderiam estar ali. Como que adivinhando a dúvida, que talvez não fosse de apenas uma pessoa, o homem com o Evangelho esclareceu que, onde estamos, estão sempre espíritos afins a nos rodear, em número muito maior do que imaginamos. Conhecem as coisas ocultas da nossa alma, sabem quais são nossos pensamentos e influenciam constantemente nossos atos. Espíritos protetores, igualmente, estão sempre a nos incentivar ao bem. Contudo, quando agimos equivocadamente quanto às leis divinas, eles lamentam-no, não nos impedindo, por respeito ao nosso livre-arbítrio, afastando-se. Devemos sempre ter presente a recomendação do apóstolo dos gentios, Paulo, quando, sentindo em sua alma esta verdade, alertou para a nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Após essa breve introdução, o homem abriu o Evangelho aleatoriamente. Informou aos presentes que a página se abrira no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Leu capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 e 15, e capítulo 18, versículos 15, 21 e 22 de Mateus, e, após, os comentários de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Surpreenderam Salésio os ensinamentos expostos. Nunca ouvira nada igual. Jamais poderia supor que, num lugar tão pobre, qualquer coisa pudesse, de forma tão perturbadora, tocar seus sentimentos, seu coração e, principalmente, seu cérebro. Enquanto alguns comentários eram tecidos pela diretora da reunião sobre o tema evangélico lido, as pessoas começaram a ser atendidas. Ângela seria a terceira. Depois de trinta minutos, aproximadamente, foi chamada. Seu coração disparou. Sozinha, adentrou no humilde compartimento contigo ao salão. O ambiente era o mais simples possível. Cadeiras toscas de madeira, pequena claridade de uma lâmpada verde proporcionava ao ambiente um clima sereno. Ali também ouvia-se música própria oração, bem baixinho. No meio da pequena sala, uma cama, do tipo hospitalar. Sem dizer palavra, um homem, de pé, à frente da cama, convidou-a a deitar-se, gentilmente ajudando-o a deitar se gentilmente ajudando a a acomodar se Outras três pessoas, sendo duas mulheres em respeitosa atitude, deixavam transparecer que estavam orando. A seguir, o homem, de pé à frente da cama, pronunciou um Pai Nosso e impôs as mãos sobre Ângela, sem tocá-la. Bem devagar, movimentou as mãos, sempre sem tocar na mulher, ora no sentido horizontal, ora circular. Grande calma tomou conta de Ângela teve a agradável sensação de que tênue corrente elétrica percorria todo o seu organismo proporcionando-lhe bem-estar sem que palavra fosse dita as mãos do homem mais se demoraram na região gástrica a agradável calor fez com que angela tivesse grande alívio das dores até então crônicas depois de cinco minutos, mais ou menos, uma das mulheres começou a falar. Era médium psicofônico e naquele momento tinha um recado para Ângela de seu sogro. Aliás, ele próprio daria o recado. Ângela ficou perplexa. Não sabia se acreditava naquilo tudo ou se saía correndo daquele lugar. Porém, o bem-estar que há muito não sentia, livre das dores, incutiu-lhe confiança. Pensou em Deus. Mentalmente, orou também. Terminado o recado, que foi breve e um tanto confuso para ela, o homem que havia lhe aplicado o passe recomendou. Minha filha... Seria conveniente que você tomasse dois ou três passos semanais, aqui mesmo neste centro espírita ou em outro da sua preferência, onde a doutrina espírita seja realmente praticada com toda a sua pureza. Traga sempre um pouco de água para ser fluidificada e para ser tomada em pequenas porções. Essa seria uma forma complementar do tratamento espiritual hoje iniciado. Muito bom também seria que você se dedicasse a alguma tarefa assistencial em favor dos pobres. Após pequena pausa, continuou. E principalmente, minha filha, passe a ler, estudar e praticar o Evangelho de Jesus. Pelo Evangelho de Nosso Senhor, iremos melhorando o íntimo, fazendo com que nosso espírito se aproxime das verdades divinas. concluiu não se esqueça de agradecer a Jesus a bênção alcançada. Tomando um pouco de coragem, Angela perguntou, Como posso agradecer? Orando, vigiando e, sempre que possível, praticando seus exemplos. Foi Jesus mesmo que nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Despedindo-se paternal, disse, «Vá com Deus, minha filha!» Salésia ficou meditando que até ali nada percebera de anormal naquele centro espírita com relação às informações que tinha sobre tais casas e sobre tais trabalhos. Pelo contrário, tudo denotava seriedade, simplicidade e principalmente desinteresse. Isso ele não podia entender, como alguém faz alguma coisa sem cobrar, ainda mais tratando-se de eventual cura de doenças? Positivamente era perturbador tudo aquilo. Decidiu, para sua paz, ignorar o que ouvira e vira. Decorridos mais ou menos 15 minutos, Ângela retornou. Salésio notou imediatamente que ela já não mais trazia o olhar com gesto de quando ali chegara. Transparecia calma, segurança, paz. As lágrimas que boiavam em seus olhos denotavam claramente que eram de felicidade. Salésio queria perguntar a alguém quanto deveria pagar e, inconveniente, dirigiu-se à diretora da reunião, que prosseguia comentando passagens evangélicas. Perguntou-lhe baixinho quanto estava devendo. Bondosa, respondeu-lhe a mulher, também baixinho, de forma que só ele ouvisse. — Meu irmão, meu irmão, aqui nada se cobra. Agradeça a Jesus. Salésio não acreditava ainda no que ouvia, agora já pela segunda vez. Desconfiado, retirou-se do ambiente juntamente com a esposa. A surpresa maior, contudo, estava-lhe reservada para o carro. Ao retornarem para casa, Ângela contou. — Ah, você nem imagina minha felicidade. Conversei com meu sogro. Salésio perdeu o fôlego. Seu pai havia desencarnado há 20 anos. Como era possível que tivesse voltado do mundo dos mortos e conversado com sua esposa? — Certamente Ângela tinha sido hipnotizada, ou pior, estava delirando. O que Ângela disse a seguir, porém, dirimiu por completo todas as suas dúvidas e desconfianças um homem muito bom, o um médium que veio de outra cidade, estava concentrado aplicando-me um passe, sendo que três outras pessoas estavam também em prece. Depois de alguns minutos, uma dessas pessoas recebeu o espírito do seu pai, que logo reconheci, pois além de me chamar pelo apelido GG, disse também o seu, Lesin. Salésio sentiu faltar-lhe o ar. Não era possível que ninguém ali soubesse tal intimidade. Tinha chegado aquele centro espírita apenas há duas horas, e como alguém poderia saber os apelidos, seu e de Ângela? Ângela prosseguiu. — Seu pai mandou um recado para você — Pede que olhe para baixo, ande mais em ruas pobres e não só em avenidas deslumbrantes, que conviva com pessoas mais simples e, principalmente, que se dedique a obras de caridade com o mesmo ardor que você atribui ao seu trabalho. Salésio, mais calmo agora, ria intimamente de tantas baboseiras. Mas eis o complemento do recado. — Ah, a última recomendação do seu pai eu não entendi. — Hum, e qual foi? — Disse que as mãos precisam estar limpas para que tudo o que tocarmos seja lícito e tenha o perfume do bem. Nas licitações da vida, o dinheiro ganho de forma oculta não representa ganho, mas sim perda. Seria prudente procurar uma ponte sobre caudaloso rio e nele atirar o lixo preto que esteja em nosso bolso. Ângela não entender o recado, mas Salésio sim. Ficou perplexo e muito assustado. Não havia dúvida. A referência ao lixo preto era uma referência direta ao seu caderninho secreto de anotações que sempre trazia no bolso. E mais, estava combinado com uma personalidade que a comissão referente a um empréstimo municipal deveria ser entregue numa ponte, sobre o rio que cortava a cidade. Pensou. Com certeza olhos invisíveis estavam espionando. Todos os seus arranjos nas várias transações comerciais estavam certamente sob secreta e perigosa auditoria. Secreta por desconhecer quem a realizava, e perigosa pelos desdobramentos terríveis que viriam, caso viessem à tona os meios que empregava. Dali para a frente, iria redobrar cuidados, principalmente no que se referia às inúmeras licitações públicas que estavam em andamento. Fazendo-se de desentendido, nada comentou com a esposa. Iria aguardar os acontecimentos. E os acontecimentos não tardaram. Já naquela mesma noite, Ângela pediu-lhe para irem a um restaurante. Há meses não se alimentava bem e, depois do tratamento espiritual, estava se sentindo disposta e com um apetite. Ângela alimentou-se como há muito não o fazia. Salésio, porém, não conseguiu tocar na comida. Já em casa, ao se recolherem para dormir, Ângela lembrou-se da recomendação recebida no centro espírita de não se deitar sem antes orar a Deus pelas graças do dia. Ângela orou. Logo após, adormeceu tranquilamente. O marido, que sempre tinha facilidade para dormir, nessa noite não conseguiu pregar os olhos. Só pensava nas palavras supostamente ditas pelo pai. No dia seguinte, estava marcada audiência no gabinete de um influente político para acertos de empréstimo de voltosa importância ao município, processo que estava sendo intermediado por ele. Ainda bem que pude vir, pensava. Aquele centro espírita curando Ângela indiretamente me ajudou, pois estou liberado para novas viagens e novos negócios, pensava. Em sua mente, a esposa estava recuperada. Salésio não esperava a surpresa que estava reservada para ele. Várias denúncias tinham chegado às autoridades sobre a irregularidade de suas transações comerciais. Vários foram os municípios que se recusaram a receber, por intermédio dele, os empréstimos. Dessa forma, como os desonestos sempre acabam enredados nas malhas da própria sedição, foi preparado um flagrante, ao qual Salésio não escapou. Concluída a transação no escritório, dirigiu-se para a ponte, onde receberia sua comissão. Para humilhá-lo mais ainda, três grandes jornais e uma rede de televisão mostraram ao vivo seus passos no ato de receber a comissão na ponte. Sentindo-se traído e inexoravelmente perdido, num gesto rápido tirou o caderninho que trazia no bolso e atirou-o na correnteza. Não foi possível aos policiais recuperar aquela que talvez fosse prova incriminatória de muita gente importante. No tribunal, vigorosas testemunhas descortinaram várias das sinistras atividades de Salésio. Temendo ser eliminado, segundo ameaças que chegaram aos seus ouvidos, Salésio não denunciou os nomes das pessoas que com ele agiam. A dignidade dos depoimentos conferiu a força da razão àqueles que se negaram a transitar no crime. Aliás, nada, absolutamente nada entre a terra e o céu poderá jamais manchar quem quer que seja, quando no reto proceder, cujo impulso é oriundo do cumprimento das leis divinas. Assim, instaurado o processo penal... Tantas foram as provas e as testemunhas que a condenação não tardou. Seis anos de reclusão na penitenciária estadual. Há quase um ano, Clidenor estava recolhido àquela mesma instituição penal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.